A negação da proposição. Todos os homens são afetuosos. É... Vamos lá. Questão de negação, né? Ficou muito claro para gente que interpretando, analisando, é uma questão de negação. Negação de quem? Negação do todo. Legal. Primeira etapa, ok. Segunda etapa, resolver. Para resolver... Entra em cena a segunda técnica. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é isso que acontece com os nossos alunos dentro do curso. Né? As três técnicas elas andam juntas. Então, 20 e 80. De tanto você praticar, de tanto você né, fazer ali vários exercícios, é natural estudar, revisar e exercitar. Ó. Você acaba memorizando. Pô, qual é o macete que eu tenho que usar para negar o todo? No curso da PMC Ará assim, o cara já vai olhar e já vai saber. Poxa, para negar o todo, eu tenho que usar o Péia, mas não. É o macete que o tio Marcão passou. É o Péia, mas não. Aí um abraço. Todos os homens são afetuosos. né? Péia, mas não. pé mas não. O que, que seria isso? Né? Três maneiras. Pelo menos... Um homem não é afetuoso, existe um homem que não é afetuoso, ou algum homem não é afetuoso. Olhando aqui, com certeza vai ter uma dessas três estruturas. Qual é a resposta certa? É a letra D. Ele usou pelo menos, pelo menos um homem não é afetuoso. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta e ser aprovado em poucas semanas no concurso da PM Ceará? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Nós oferecemos o um módulo completo de matemática básica, o um módulo completo de raciocínio lógico matemático. E o mais importante, o suporte tira dúvida do aluno, tá? Abaixo de cada aula você terá um suporte para você tirar suas dúvidas. E mais três bônus exclusivos. Bônus 1, um, um e-book de matemática e raciocínio lógico com 340 questões comentadas em PDF. Bônus 2, um sexy decam, um curso de exercícios da Banca e decã, e o bônus 3, mais 6 meses de acesso Tá legal? Totalizando um ano de acesso pelo preço De 6 meses. A matemática aqui Ela é básica, né? A continha de padaria Se somarmos aqui todos os valores Seu curso Sairá por mais De mil reais, mas hoje Você está levando tudo isso Por apenas 12 De 26 58 É isso aí. Então Não perde tempo. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o um link do curso. Vá lá, faça sua matrícula e vem estudar com a gente, com quem aprova de verdade. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Marcão, quero estudar. Então clica aqui, clica aqui no link e faça agora mesmo a sua matrícula e comece hoje os seus estudos. Legal? Por quê? Matemática, ó é para passar. Valeu, família. Tamo junto. Te espero lá nas aulas. Abraço.